Bom pessoal, esse aqui é o estabilizador de celular Smooth 4. Vou mostrar para vocês como balancear o seu smartphone no seu gimbal. Primeiro a gente vai colocar ele aqui no suporte, vai encaixar nesta abinha aqui da lateral, dessa forma. E aqui vocês podem ver que tem esse parafusinho, esse parafusinho ele permite com que você possa ajustar o balanço horizontal do seu smartphone dessa forma para que ele possa ficar alinhado horizontalmente no meu caso aqui vocês podem ver que ele está caindo para o meu lado direito e eu preciso ajustar ele e deixar horizontalmente ajustado então eu vou colocar aqui um pouquinho mais para o lado esquerdo até que ele fique ajustado horizontalmente quanto mais ajustado melhor feito isso eu vou tornar a apertar o parafusinho na parte interna, certo, está aqui alinhado, e o próximo alinhamento que eu vou fazer é o alinhamento de tilt, vocês podem ver aqui que basicamente o meu já está alinhado, certo, para fazer esse alinhamento vocês irão mudar, não neste parafuso, tá, mudar diretamente aqui nas molinhas que seguram o suporte. Então você pode ajustar para cima ou para baixo apenas apertando como vocês podem ver e ajustar ele de forma que o celular não fique caído dessa forma assim, mas também que ele não fique pendendo dessa forma, ele precisa ficar mais solto, ele precisa ficar ajustado possível de uma forma que não force os motores. Ele já está pronto para ser utilizado, então eu vou ligar o meu estabilizador está pronto para ser utilizado, então vocês podem ver que aqui ele já segura todos os movimentos está pronto para ser utilizado e aqui nós temos o menu grande parte dessas informações que eu tenho aqui desses acessos que eu tenho são utilizados através do aplicativo que tem direto na Play Store para que você possa fazer o download porém alguns comandos dele podem ser feitos mesmo sem o um aplicativo. Esse botãozinho, por exemplo, que tem PF e L, são os dois modos de operação que ele possui. O PF seria o Pan Follow, ou seja, se eu virar aqui o meu punho, eu tenho o acompanhamento do smartphone, e o L seria o modo Lock, onde ele fica travado, então é independente de, do movimento que eu faça ele fica travado porém aqui atrás eu tenho um gatilho com dois botões vocês podem ver que ele estava no lock ele ficou travado voltado para frente porém se eu apertar aqui o gatilho de baixo ele volta a virar isso estando no modo lock o que, que o gatilho faz o gatilho basicamente ele faz com que o movimento seja feito a continuidade. Então, enquanto eu estiver segurando esse gatilho, o movimento que eu fizer, ele vai acompanhar, independente ele para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, de uma forma suave. O gatilho de cima faz a mesma coisa. A diferença é que ele faz no modo mais rápido. Vocês podem ver que é no modo bem mais otimizado, bem mais rápido. Para você que quer fazer aquele movimento mais instantâneo E voltando aqui ao de baixo, o gatilhozinho de baixo Eu vou movimentar com mais suavidade Como vocês podem ver Os demais controles, incluindo o Follow Focus São utilizados através do aplicativo É isso aí pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como utilizar as funções do seu Smooth 4 conectados via bluetooth no seu celular primeiro eu vou ligar aqui com o estabilizador ligado, o bluetooth dele já está acionado e vou abrir o aplicativo Play, ZY Play eu vou deixar o meu bluetooth ligado e vou clicar em connect seu dispositivo, ele vai abrir essa telinha onde eu vou selecionar o meu gimbal tá aí ele já abriu o aplicativo aqui em cima ele mostra que o bluetooth está conectado certo? esse bezinho em azul e ele já está aqui com a câmera aberta então o que eu vou fazer agora? vou mostrar para vocês as funções de bluetooth aqui automaticamente ele já tem a função de zoom como vocês podem ver tá? vou colocar minha mão aqui que também funciona como follow focus tá? como que eu faço para funcionar como follow focus? existe um botãozinho aqui ó que tem o formato de uma mira, eu vou clicar nesse botãozinho e vocês vão ver que ele vai ficar azul, a partir desse momento ele virou foco, então aqui eu tenho uma alça de foco, vocês podem ver que aqui na lateral tem uma parte onde mostra a distância de foco que eu tenho, tá? se você deixar no final, automático, se você for modificando aqui você vai ter então foco ao infinito e foco macro Vou deixar aqui no automático aqui no menu nós temos algumas configurações que ele vai permitir com que você faça a alteração tá? se você quiser você pode clicar na tela ou você pode também navegar através do dial do seu gimbal então tem a configurações de câmera do telefone, configuração de flash, timer hdr balanço de branco, resolução o modo de operação, o modo de cena e as configurações dele. Se você não quiser selecionar nenhuma, basta apertar menu novamente. Eu tenho aqui configurações de display, onde eu vou colocar ou tirar as informações de exposição, de tempo, de ISO, balanço de branco, certo? Tenho aqui no dial o botãozinho de compensação de exposição, então se eu apertar aqui para o meu lado direito, eu tenho compensação de exposição, Tá vendo? Vocês podem ver que a imagem fica mais clara e mais escura. Tenho também aqui, apertando para baixo, minha opção de galeria. Então, se eu apertar aqui, ele vai abrir a galeria. Como não, não gravei nenhum vídeo, não mostra nenhuma informação. Então, apertei menu aqui para voltar. Ele voltou para a câmera. Tenho também aqui o botãozinho para fotografar. Então, se eu apertar esse botãozinho, ele captura uma foto. Logo do lado eu tenho o botãozinho de REC, ou seja, se eu apertar aqui, eu vou começar a gravar um vídeo. Olha lá, aqui em cima já aparece que está gravando, aparece a minha quantidade de memória disponível e o tempo de gravação que eu tenho. Se eu apertar novamente, ele para de gravar. Automaticamente já aparece aqui no cantinho, que seria o meu último vídeo da galeria. Tenho também aqui no meio um botãozinho com flash, que nesse caso aqui, eu tenho um celular com flash, com iluminação, se eu apertar esse botãozinho do meio ele liga o flash, se eu apertar novamente ele desliga o flash, Para você que vai fazer um vídeo num lugar mais escuro, você pode utilizar a iluminação do seu flash, vou mostrar aqui pra vocês ó, você vê que a imagem fica mais clara, aqui no dial eu tenho o botãozinho para inverter a câmera então, eu apertando aqui vou inverter a câmera, vou passar para a câmera frontal, vocês vão me ver vou apertar novamente aqui o botãozinho para ele voltar para a câmera principal do meu celular o botãozinho aqui superior ele serve também para mostrar aquelas informações de menu então eu tenho toda a minha grade de menu disponível para que eu possa mudar a resolução ele já abre direto na resolução do meu celular então apertando aqui novamente ele vai abrir as configurações de resolução, e para eu sair, eu posso apertar menu, sair da primeira configuração e sair da grade de configuração. Não é difícil, é bem simples, é bem intuitivo, então fica mais a critério do usuário utilizar ou não as configurações diretas. Eu acho muito prático, eu acho muito legal, porém uma coisa que vale ressaltar, Assim como ele permitiu acessar a galeria, ele cria uma galeria da própria marca, tá? Ele vai criar uma segunda galeria a não ser do seu celular. Então, de acordo com o seu celular, ele vai te permitir gravar em 4K, gravar em mais frames por segundo, em menos frames por segundo, numa resolução mais alta e numa resolução mais baixa. Isso de acordo com a configuração do seu smartphone. Mas, independente do smartphone, ele vai criar uma galeria própria para os vídeos gravados com o estabilizador, os vídeos e as fotos gravados com o estabilizador, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado, curtam bastante aí o estabilizador de vocês, façam vários vídeos, várias fotos e mandem para o Worldview. Uma dica que vale ser ressaltada também é o seguinte, para quem gosta de fazer stories no Instagram, para quem gosta de gravar vídeos com o celular na vertical, o Smooth 4 também te permite que você faça isso, então você precisa fazer o seguinte, você vai soltar aqui o seu celular do apoio, certo? Desliza um pouquinho assim, vai soltar esse parafuso e você vai girar o seu celular para que ele fique na posição vertical. Então quando eu estiver utilizando o meu gimbal ele vai estar na posição vertical, vou ajustar aqui. Lembrando que se você fizer isso você também vai precisar ajustar novamente a estabilização pela questão do horizonte, feito isso você vai ter aqui o seu celular já posicionado, você pode ajustar mais para a esquerda, mais para a direita, para ele ficar ajustado com o horizonte dessa forma e está pronto para ser utilizado, então eu vou aqui ligar e aí eu já posso utilizar a câmera do meu celular de forma a ficar na vertical.